Beleza, pra chegar no hospital Simplesmente temos que seguir a rua Da direita, tá vendo que tem duas estradas Ali, uma bifurcação grega Com certeza, não tenha dúvida nenhuma disso Nada mais, nada menos que iremos pra direita Quando Ai, chegar velho. esse momento hein? Beleza, temos armas Sim. Para equipar Fazer o cabernet curte equipar escopeta, mas esse jogo está escasso de escopetão. É a verdade. Fazer, mas é mais o cabernet não consegue resistir, não. Vamos ver o que dá para equipar de nível 5 aqui. A capacidade do peixe dessa arma aqui é altamente importante. Aham. Uhum. Fazer vamos colocar uma mira telescópica nessa parada que o mano de eu acha umas patas eu aí. Faz uma sniper, tio. É nóis. Fazer, vamos ver como ficou essa mira. O cabernet está tá curioso. Ô Diogo, Pode, aperte o botãozinho. Assim, que... é, é. Agora aperta o X. Não Como que dá mais um? Não tô lembrando não Rapaziada, é, ficou meio porcaria, hein? O só gastou bala aqui <risos> Oh, meu deus Beleza, agora a gente... Vamos ter que passar por dentro do busão Rapaziada, tá, tá igual o hein? Eu tenho algo pra você Como é que é? Ela achou alguma coisa pro Joe, hein? Toma A Maria me mostrou isso e eu... Uh, roubei Como é que é? Espero que você não se importe Ô Joe, fala com ela Ó a fotinha, tio. Rapaziada, troféuzinho e tudo mais. E aí, Joe, o que, que você tem que falar pra ele? Não importa oh. quanto você tenta. Acho que não dá pra fugir do passado. Claro que não, mano, Joe. Obrigado. Oi, ele, agora ferrou. Agora, pelo como que a gente vai sair dessa parte se não é pelo buzão Você não sabe nem eu. Tem que ser o busão. Peraí, tem que ser o buzão, Vamo, Vamos investigar bem aqui? Vai lá e vê! Tem que pular essa janela, dá um jeito aqui. Aí, tio, <risos> é só pular a janela. Ó. Peraí, tá rolando um filminho muito louco aqui, hein? Ó. É o mesmo do, da revistinha da L, lembra? Do Savage Starlight. É? É. Esse aí. Ó, oh, ó. Oh, tá rolando uma missão aqui? Beleza. Temos aqui embaixo. Com certeza vai ter item, mas não é por aqui. Dessa vez vai ser diferente. é Eu sei. Como assim? Eles estarão lá os vagalumes. Tenho certeza. Pô, acho que é por aqui. Altamente fechado. Não, tem como pular. Deve ter ficado uns 300 mil itens lá, mas... Ah, ele vai pegar. Fiquem calmos. Vamos terminar na mesa. Sim. O que, que acontece? Visão aberta. Agora, daqui pra frente, deve ser monstro, tio. Não deve ser mais... Ó, ó, ó. Obviamente. Os monstros. Pilantrinhas. É, ué. Mas é, tem altos locks aqui. Ó, oh, tem um gordonossauro. Gordonossauro aflítio. É Esse cara ali tá com umas bigorna Explosiva, Altamente radical e do mal, hein. Vamos ficar esperto. Ó, oh, lock aqui, lock aqui. pegar um primeiro. Tem que ficar esperto que o gordonossauro ali, o cara é altamente do mal. Se ele vê, ele chama os trutas deles... E ficaremos em más situações para com esse tipo de treta. O cara tá olhando de lado aqui. Será que ele vê? Rapaziada, estamos olhando de lado. Volta para dormir. Relaxa. Beleza, vamos usar as flechinhas do amor que a gente tem altas aqui. Dorme, dorme, seu Loki. Beleza, botamos o instalador ali para descansar. Altas horas extras na Microsoft Tá precisando de um descanso Beleza, o cordonossauro vou manter distância desse lock gente. Ó, lança-chamas lança tá cheio Já tá dando lança-chamas aqui É pra matar aquele lock ali, mas Vamos simplesmente sair fora Ó, mais instalador Mais locks, porta aberta Ó, proteína, fala que é proteína Fala que é do whey, proteína mais forte que tem dizer, É o lança-chamas Bento hein? lock O jogo? Pega, pega, pegamos lock. Vamos, vamos mais calma. Os cara tá me arisco agora. Ó, tem tem um ali e tem um instalador. Ai meu Deus. São muitos. É, Eu sei vamos continuar. Altos. Vamos ver o estilo de treta que tem aqui Vamos ter que matar os caras por trás hein? Ó, Bem na moral é nóis. Ó, Os caras colocam um corrimão um, um, um, um bento aqui Eles estão ligados que o, o Mano o Joe trava nessas paradas <risos> <Esse> Mais dois <risos> <Pelo> <risos> que Não quer arriscar ó, ó, Essa munição é profissional mas se o caverno pegar um ali, com certeza O outro vê É. Ó Pode, peraí, peraí Mas agora já dá pra pegar outro Ação! Pode ser, tem que ir com precaução uh. Vamos na moral que o Loki tá com altas convulsão ali, hein Ó uh. Deitou. Tô com pressentimento que a gente vai ter que voltar lá. Que aqui não é o caminho. Tá, tá meio... Longa a área. É aqui. Ó, ó. O que o Caverninha falou? Acertou. Ah, miserável. Beleza. Parece que tá meio limpo aqui. O local da coleta aqui é grande. Ó, outra porta aqui. Ô, oh, louco. É essa porta daria acesso a outra parte. Seria bem mais fácil, mas o caberninho vai ter que voltar aqui. ser macho o suficiente. Ai, que delícia. Esses locks aqui. Tem mais itens no chão. tá assim. estava o tijolo. Tem um lock próximo. Ó, oh, ó. Oh. Nossa, que balada, jogo! Yeah, yeah. Mas a, a balada tá tripla. Ah. Aí fé, hein? Tem um lock aqui. E mais esse instalador. Esses dois aqui tem que ser picado altamente na furtiva. Oh, assustador. Mas vamos pegar os olhos desse lock? Já, já caiu. Beleza, agora. Vamos fazer as faquinhas. Fazia, tem como mecholatizar. É o quê? Um machado. Rápido! Ah, Rápido, Calma, calma, ele, calma. Fazia, ah, ele tá apavorando, hein? Ele tem como pegar a flecha de volta. Temos duas flechas pra brincar esse lock aqui, hein? Só que o lock se mexe pra caramba. Constalador. Calma. Ó, oh, é duas Beleza, tranquilo Vamos pegar essa flechas de volta Uma flechitas Será que tem outra flecha aqui? Rapaziada, é, acho que não vai ter como passar ali, hein? Será que se a gente tacar o monoflops nesse lock, eles vai ir pra nós? Fica aí Vai ter que ser os tijolentos hein Ó, oh, lá atrás Rapaziada, quem disse Irineu. Monofloves preparado Munição de fogo, vou tirar ó, A armita de fogo aqui Talvez então, a gente tenha que ter colocado mais espaço Para munição para essa arma, em jogo Oh, meu Deus do céu a então, tá com um brilho na mão é o quê? Oh, Não tá aparecendo a paradinha verde Se a gente tacar tá a parada nele Com certeza ele vai nos encontrar Então a gente tem que pegar os dois locks Na mesma posição Rapaziada, estratégia nova Arco e flecha, a gente mata aquele Loki. Vamos tentar monoflovar os dois juntos. Mas pra isso vai ter que pegar o zóio desse aqui. Nada mais, nada menos que o zóio. Ó. Tranquilo. gente monoflovar os dois no mesmo espaço que o monoflovis pega fogo. Vou ter... Peraí, peraí, peraí, peraí, cuidado. Tipo. Vou ter que esperar um pouco aqui. Ó, ele, eles ficam perto. Eles, eles têm que estar na área monoflovisstica. É isso, É, o cara é altamente roncador, hein? Rápido! Será que tem como passar por trás aqui, na moral? Jogo, eu não, eu não tô querendo já aqui não, hein? Não tem como, deixa eu tem que matar. Esse aqui é tipo chefe. Vaza pra cá. Ele descarrega. Ó. Tá no outro bigorniça. Vaza. Ele segue o Joe. Segue o Joe. Rapaziada, matamos um bastante lock aqui. Esse cara acabou essa arma. Vaza ele. Vaza. Vaza. Rapaz, vale, deu certo, deu certo. Vou empurrar você pra cima. Agora não dá, são muitos. Ô oh, meu Deus do céu, aí, aí não é ele. Cai, seu Loki. Rapaz, vale, tem dois. Vai, taca tá a bigorna mesmo, hein. de fogo, tira, tira da mochila, de boa de boa, ô Joe, tira, tira da mochilinha quase não tomei nada vaza Joe, vaza, tira, tira da mochila a parada de fogo aí. pela mão de Deus agora a gente feito logo tá tranquilo, vem logo, vem vem trocar ideia vem trocar ideia eu Joe adora isso curtiu ele Rapaziada, passamos a parte mais estretística do momento O Carminha só me dá uma coleta de itens aqui vá Rapaziada, é isso mesmo, tio lá, lá atrás tem altos instaladores É melhor a gente sair fora Vamos ver, se o caminhão não atraiu os monstros Vai ter como pular agora Vamos ver o que a L diz Que momento Rapaziada Força a ele. Rapaziada, ele tá ficando mais pesadinha, hein? O mano John jogava ela um pouco mais fácil antigamente. Tá crescendo a ele. Certo. Olha pra baixo! Olha pra baixo! Olha pra baixo! Olha pra Ô, Joe! Poxa, o Joe tá querendo subir, não. Beleza. Tranquilo. Vá pra, pra baixo. Tudo bem. Acho que não pode mais nos alcançar. Ok. Legal. Beleza, tá rolando um... corpo de bombeiros aqui? Toma cuidado, oh. a água parece profunda. Ó, vão ter. O quê? Você pode me ensinar a nadar? Tá na hora, hein, Ellie? Agora! Beleza. Beleza. Ó, oh, a escada tá ali em cima. Ele falou que é fundo. Com certeza vão ter que mergulhar Passar pelo busão aquático Depois a gente sobe E joga a escadinha pra baixo Rapaziada, o caverninha tá pegando as moral do game Um pouco tarde, mas tá É verdade O que acontece? Vou dar um jeito de subir agora aqui Ó A gente pega aquela escadinha que tava bicando Simplesmente jogaremos para ele Olha, ela tá esperando no um cantinho, Não quer nem molhar o sapato. Tá tranquilo, Elis, Vai ter que aprender nada. O Carlinhos falou, sempre os pontos amarelos do game. Elis, sabe aí, na moral? Tranquilo. Aí ele está já encaminhada. Oh, tá rolando os roncador aqui. Fique na beirada. É mais raso aí. Tá rolando os roncador aqui, hein? Ó. Oh. Rapaziada, é, tá rolando tá, tá, um tiozinho dormindo ali, hein? Abriu? Claro que não. Ó, tem uma parada ali dentro. Ah, ele vai lá. Vai lá, tio. Ó, mais munição. Ué, ele vai pra dentro, ó. Pontinho amarelo. Okay. Me dá o um pé. Dá um o okay. pezinho, ele. Vamos. Abra essa porta. Não, não. Pula é. Cuidado, tem um instalador ali Louco pra instalar, o que, que eu disse? Cuidado! Calma, calma eu ele me Fique me calma de de Fique... Fique calma oh. Oh. Ele me pegou de surpresa eu tô esperto, Ele Cara, vai ficar não pensando na vida? O Loki ainda deixou munição pra nós, hein? Pode de mini escopeta. o caverninha tava esperando essa munição chegar, hein? Esperando o Sedex trazer pro caverninha Ó, ó, local contém, hein? Mesinha, o, ca o caverninha também tava esperando essa mesinha, hein? Ó Pegamos nível 5, assim pegamos é bom, mais é peças Só que só temos 29 mas o negócio é juntar mesmo. Beleza, vamos continuar. Ó, ó, ó. Altas proteínas aqui, hein. Ó, oh, cultivadas e especializadas. Especialmente para o Mano Joe. Mais munições. Beleza. Do outro lado, munição. Rapaziada, altos itens. Vamos monoflovar, a gente usou bastante monofloves. Tem mais uma facinha aqui já... Beleza. Oh, oh, oh, o cara deixou simplesmente a maleta dele. Rapaziada, vamos colocar uma barrinha nisso aqui, ó. Velocidade de montagem. Tá barato, 25. 25. Essa sala aqui é altamente profissional em conter itens, hein? Ó. Oh. Rapaziada, o cara aqui não teve muita sorte, hein? Sintoma de ter encolhido a roupa. Vamos prosseguir. Que deve estar tá fedendo, hein? O Mano John não está curtindo. Beleza, sobrou esse espaço aqui. Olha, ele já está lá esperando. Hey, olha. Mais natação? Ó, oh, louco, hospital. Hum. Então, chegamos, hein? Tá perto. Não se mexa. Nenhum. Calma, L Beleza, mais enigmas Que que acontece, L não nada Tem um painel de controle ali, vamos bicar aí Pra ver o que que acontece Ó oh. não. não funciona Beleza Vamos investigar por baixo tem uma... oh, oh, oh. Deve ter uma madeira presa, alguma coisa aqui Não dá pra ver, é nada Ó, oh, tem que ir pra lá, hein Já vimos o local Vamos pegar o ar Pra ter certeza De que o nosso movimento seja preciso e profissional Tá falando com o profissional Vai lá, mano, Ó Agora a gente cai pra direita. Vamos lá, Joe. Oi, Joe, bate, bate as perninhas aí, Joe. Ó. Oh, tinha um cadáver ali, hein? Tranquilo, outra parte. Local. Propício a subidas. Vamos escalando, vamos ver o que dá Passa por cima Derrapa no outro cano Ó, Passa no canto aqui Olha aí, tio Você conseguiu? Oh, meu Deus, é. eu chamo ele Beleza. Ó. Oh, tá rolando um ventilador aqui? Altamente sinistro, hein? Vamos ficar espertos. Se ligar essa parada aí, vai sugar não somente o Joe, mas a minha casa e o videogame junto. Ah. Ele, tô calma, calma. Entra, ele Vamos. Sobe aqui. Suba. Tá. Ué, well, ele. Ok, pronto. Já subi. Ah, cuidado. Você. Pois é, virar essa tábua aqui é uma das coisas mais desafiantes do game. Vamos ficar tranquilo, hein, mano Joe? Para ele. Agora tem que dar toda a volta de novo. Não, tem que jogar ele pra cima, né? Aí ele vai pegar uma parede pra nós. Aí ele sempre tá ligado nos itens pra jogar. Ó. Oh. Escada, ah, ela vai descer a escada ô oh, jogo. Oh, calma, hein? Vamos, vamos esperar ali. Ó, oh. olha, ele já tava ah, com isso tudo em mente. Oh, Nossa, aí não, hein, João? O oh, que oh. aconteceu? A droga da escada quebrou a parede. E agora? Oh. Beleza, vou dar um jeito. Será que tem como pular aqui com a escada? Não, Não. Colocamos a escada aqui Agora vai, Joe? Ó Beleza, subimos aqui Agora a gente pega essa escada de volta Vamos ficar esperto, hein Tem como andar com ela aí Beleza Agora Simplesmente Vamos colocar a escada ali para podermos atravessar. Ô Joe, coloca, coloca de boa. Pois é, né? altos enigmas aqui, hein? Tem, Tem altos. Altos! Tem altos! Agora a gente faz essa travessia benta. Ah, entendi. Curtiu, é, Nelly? É. Vamos lá. Ué, depois de 300 anos passamos pro outro lado. Mas estamos vivos e propícios. Abicar qualquer tipo de elemento que apareça, porque o cavernista com a escopeta na mão, hein? Ó, estamos chegando no hospital. Ah, nossa, deixa Não. que eu vou na frente. Você me segue, rapaziada. Atrás de você. Enigma, sobe aqui. Ó, pula. <risos> Olha, rapaziada, Onde eu deu uma tropeçada ali no tornozinho de Aquiles?